Depois da apresentação dos candidatos e da divisão do grupo em duas equipes, chega a hora do primeiro desafio. A primeira prova do administrador do futuro ocorreu dentro da FSG. A etapa de hoje, então, consiste na elaboração de um plano de negócios, de uma consultoria de gestão empresarial. A partir de etapas do plano de negócio, montar uma apresentação. O esperado para um aluno de administração de empresa que se forma na faculdade é que ele saiba realizar a concepção de uma empresa. Nesse sentido, essa prova aborda isso. Ele recebe um dossiê com alguns pontos principais de como montar uma empresa, uma empresa de gestão empresarial, uma consultoria de gestão empresarial, e ele tem que, a partir desse dossiê, montar a empresa, então, usando sua criatividade, o seu poder de, de percepção do que é realmente importante. Me parece que estão produzindo um belo trabalho, o que gratifica, de certa forma, todo esse esforço que a FSG está fazendo. A prova foi bastante difícil. A gente acabou tendo a pressa de seu o grupo vencedor escolhido. A vida de um administrador não é fácil. Os desafios são diários e podem exigir decisões rápidas. Na segunda prova, os alunos tiveram um tempo restrito para planejar o lançamento de um novo produto. Esperamos muito mais agora na segunda prova, porque estaremos em uma empresa, né, desenvolvendo um caso prático. Na área de marketing. De agora a situação é, vai ser diferente. A gente vai estar num outro ambiente, num outro momento e as emoções vão ser ainda maiores. A expectativa é das melhores possíveis. Estamos bem animados. Acho que ele está mais unido agora. O pessoal já se conhece bem e nós vamos para ganhar essa segunda prova. Então, a nossa proposta é receber dos candidatos uma campanha de lançamento de um produto novo que realmente esse produto existe, que é uma injetora, né, da nossa linha de produtos da Almáquinas. É um produto que realmente não foi lançado ainda e a gente quer colocar uma situação que realmente acontece né, no dia a dia da gente. A prova, para ela ser mais específica, está sendo um pouco mais claro para nós uh, sabermos o que a empresa precisa. Eu, particularmente, viro muito mais esse tipo de prova. E a gente espera, com certeza, conseguir pegar algum desses talentos aqui para a Altec, na verdade, nosso objetivo maior também foi, foi isso, né? Foi buscar esse pessoal jovem, com esse gás todo, e que possa vir aqui contribuir com a gente nesse nosso espírito, assim, de, de sonhar grande. As equipes já estão mostrando trabalho, mas os participantes vão precisar de muito mais estratégia para se manterem na competição. Fique ligado, pois a cada prova vamos conhecer melhor os candidatos a administrador do futuro. FSG, o mundo mudou, o ensino também.